A partir de agora, todo mundo de olhos fechados. Vou começar. Você vai ficar a Sabrina pela décima vez, Sabrina. Ai, dá uma <risos> aflição isso. <risos> Bem junto, pode vir junto, Então, não era Pai, ela? Deu. Pode Não era Não era isso. Agora eu tô de certo? Ó, faz um livro. Cadê essa bruna? Aqui. Alguém não tá sentindo as coisas. Ó, tipo assim, ó. Oh. <risos> Nossa. No. As é amigas que eu é, achei que aconteceu, é, é, é, o sutiã da Vem cá! eu fiz certo, mas daí assim ó. Ele ah, um ponto ali. Ah, é, Quando eu vim aqui, raspou na blusa, ah, saiu ah, um Daí ah, saiu um ponto. Aí, aí, o aí pô, começou a não... <risos> Gente, uau, uau, Olha ah, olha de ah, mas não, saiu, eu fiz Vamos abrir a roda de novo. Podem sentar.